Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui, gente, no Pará, gente, no estado do Pará, aqui na cidade de Marabá. Olha só que rio bonito aqui, ó. Olha só que lindo, gente, aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. O rio está vazio. Quando chove, ele, ele enche mais, aí, ó. Cheio de piabinha ali, ó. Olha ó. Não sei se dá para vocês ver ó. O cardume de piabinha. Olha aqui essa canoa aqui, gente. O, o canoeiro ele amarra a canoa com a corrente e ele enche de água para quê? para não ressecar a madeira. Olha que lindo! Aí, ó, imensidão de água! E aqueles mato quando tá chovendo, cobre tudo. Ó. Tem uma lá para frente, tem uma, tem umas ilhas. Isso aqui enche tudo quando tá chovendo. Ó. Olha que as árvores tem uns pedinhos de engazeira aqui, ó. Essas árvores aqui é que o rio. Quando... Quando enche, ele vem até, aqui assim, até aqui. aqui assim, ó. Essas árvores aqui arriam, ó. O, a água vem e arriam aí, ó. Olha, ó. Ali tem mais canoa ali, ó. Olha é um peixinho ali, ó. Olha. Tem bastante né? porque quando a gente fala, ele escorre, ó. Só ficou aquilo ali, ó. Ali vem mais ali, ó. Aí, o, rabi, o rabinho o hábito vermelhinho. Ó. Olha, ó. Olha só, isso aqui quando a, quando as águas sobem, aí, ó, fica sacolinha aqui, ó, a altura aqui, ó. Olha a canoa. Ela fica submersa, ó, porque Para não para não ressecar a madeira, se ficar no sol, resseca. Hein? Aí quando ele for usar, ele vão com a vasilha, ele tira essa água para usar a canoa. Olha só, gente, que rio, que rio lindo aí, ó. Olha lá na frente tem um, uma canoa motor que tá vindo lá para cá, aliás,